Uma boa tarde a todos, Maurício Malcoca. Hoje nós estamos num rio aqui, num, num lugar que não é novo, que nós viemos. E estamos é, fazendo um teste aqui para diamante. Uma pedraiada aqui. pedraiada muito bonita. E nosso amigo Edson ali é que vai tentar pineirar Pode acertar a pineira de baixo embora. Uh, tá muito fundo, vende mais rápido. sortou outro. Tá com as quatro ainda. Tocou as quatro ainda. Pode sortar de bomba. Peneira só de cima e riva da outra. Vai, pra peneirar, só me só. pra cá pra não tirar os cascais maiores. Só peneirar que a gente não chegou né? tá, aí. Aí, pera aí, tira os maiores aqui. Né? tirar uns cascais maiores aqui e ver se tem alguma água é bonita aqui olha o jacinho o jacinho que é bonito Vamos ver o que, que vai dar de bom nossa ferrada. Pra correr em cima da outra, tá cheio de cascainha miúda. Né? Vai, roda ela. Pra rodar, senão ela não faz. E... Aí. Vai tá eu, meu amigo Edson, meu amigo Tom. Levantando. dar mais uma limpeza aqui de um cascai é mostrando na câmera parece que a gente vai ter alguma coisa boa aqui sim viu aí uns cascainhos bonitos aqui a é aqui aí para cá já. aí Muitas pedrinhas bonitas? Levanta aqui Aqui é o lugar do diamante, se. Se ele pintar, pinta hoje aqui. Estamos separando aqui só as pedrinhas mais bonitas. Aí o pessoal aí que vai ver o vídeo aí pode ser que veja algum diamante mas não vê. Eu não deixei passar não. Mostrando tudo o que está achando. O diamante é liso, ele vem o meio do pneu. Mais um. Hum. É, Opa, parece que, a, parece que a pedrinha tá com a pinta de ouro nela. Olha Aí, ó. Meu negócio aqui, ó. o quaito vem com um pintinha de ouro. Tem, eu, eu achei, né? Aí, Separando na mão aqui que depois que não acabar de pinheiro, ó. Eu tenho que rodar essa primeira. Aí, ó. Aí. Vai jogando o cacá e jogando a pinheira aqui, ó. Aqui, ó, ó. Ele não, ele não consegue jogar o cascai no meio então aqui está meio interessante então vamos filmando aqui Olha essas pedras ali, está olhando porra. Olha o tamanho do, do pai. Minhas pedras estão tá caindo. Onde você treinei? Aqui é uma ágata. Vamos ver se eu consigo mostrar ela na cama. e que, que é aqui? E é a vitória se consegue, né? Yeah. É. é um Olha Olha pra cima. Essa aqui é o que nós pegamos nessa primeira. Pô, lá em cima, tem que. Onde vai pôr ela, hein? Não, pera aí, eu tenho que virar lá, no lugar que dá. Isso não vai dar, que ela não, cai aqui pra baixo. Eu tô filmando já, galera. Como é que eu vou levar o. Vai lá. Vira ela aqui, ó. Que vira, não, mas que coisa. Isso aí é despejado, não é virar. Agora eu vou ver o que aí. Que saiu o fundo. Vai vendo a outra lá, vai. vou vai vou filmando aqui. bom, mas a gente sair de casa a resolver as coisas, tá mais difícil, né? vamos com a Anitta ali também, também tá fazendo uma pesquisa. Uhum. Pediu os amigos aí para se inscrever no canal, para dar uma força aí e deixar seu like. Não Oh, Jaca, presta atenção que vem aqui segura, segura, aqui, segura, Não, segura aqui. Aqui. Olha aqui segura aqui Não, olha o que você vê segura aqui em cima aqui. aí olha ah, em cima presta atenção como é que vira o cascado e ó tá vendo se tiver um diamante esse diamante desce aqui pro meio tá vendo aqui ele vem aqui ó uhum. corre aqui ó entendeu aí ó o que tem ele vem pro meio Tudo que é pedra bonitinha, que é pedra, um pouquinho mais, né, ele desce no meio, quer ver? É. É. Dá uma filmada mais no meio pra vocês verem. Vendo? É. É. Vou tirar só as pedrinhas mais mas você precisa prestar atenção porque tem outras cores diferentes aqui, tem amarelo uhum. hum. Aí tá em branco Aí. agora eu vou fazer um, um jeito de jogar para trás Pinguin d'água aí, ó. aí, olha é na ponta do meu dedo, hã? Hã? é, que é que um posso em teu dedo né, ah, é. Nossa, né? Muito branco, é. assim, ó. Muito Deixa eu virar ela. Aqui, quando você for virar, você mesmo É, você experimenta essa Pega a outra. Bom, agora vamos dar uma amostrada na mão aqui, dessa pineira. Essa branca tem bem no meizinho dela, tá até brilhando, Não, né? é. não põe na água não, deixa pra fora pra ver o que tá tudo brilhando. Acho que ele puxou na internet, ele achou os dados dele, aí ligou para ele, pra ele. Hum. O, o, o, o É, porque agora ele tá aí, agora ele tá ele pra ele pra ele de é. De, né? Ele é. Ele Ele trabalha lá, né? É. De lá. É. Ele é de, da, de formagem? Ah? De geologia lá. É de, oh. Ah... Uh... É, mas o diamante em nada ainda, não bateu ainda não. Há muita pedrinha bonita aqui, até parece. né o diamante ele é inconfundido. O diamante tem um brilho especial. Tem um aqui que está que aparecendo? vamos pegar ele aqui para ver mas eu tô com as pedras aqui na mão que não tô estou conseguindo pegar ele aqui não deixa eu ver vamos ver também vamos ver. opa como é que tá vivendo aqui tá Olha, eu não. Não sei se tá dando para ver direito no meio do dedo aí. É muito pequenininho. aqui na mão do rapaz aqui ó umas pedrinhas bonitas vazão com o meio do dedo Hum, puxou o tamanho. Hein? Já que você tá molhando, pingueira. mais difícil pra achar. Segura aqui. Hum. segura aí. Essa aí dá um punhado. Hum. Tira de baixo. Entendeu? É essa foda, foda ele. Não, segura primeiro e joga com a saia. Aí tá bom. Vem aqui, ó. Brilhou no meio. Outro brilhando aí, ó. Essa aí não vai só trazer pra cima ali, João. Olha aqui, ó Vou dar só uma filmada aqui pra... Hum. Aqui tem. Não tá fartando aqui não, né? tem o que. Aqui, ó. Olha o brilho, ó. Olha aqui, já. Chua? Cool. Não É. foi algum aí? Não, até agora não, foi Tão batendo no quadro de Hum. O marelin. Para Olha Hã? Olha ó. Vamos lá ver Agora, bater a soquinha ali Up, boy. <laughs> yeah, yeah I Achei, né? Ó, só uma cima <tose> da mão. Opa! Perdeu. Já aí, ó. Tem outro aqui, ó. Tienen a ponta do dedo. Uhum. Bom, essa aqui. Tá, olha. Olha ali, dá uma filmada no suá ali, ó. Uhum. Oi, aqui. Uhum. Viu? Aí tem que arrumar uma coisinha, um, um hum. assim, ó. Aqui, ui, ui, ui, como é que brilha? Ui, uh -huh. ui, uh ui, -huh. ui, o brilho dele, pingo d'água, ui, ui, ui, caiu, aqui, ó, é ah. aqui, ó, caralho, cadê ele? É, não, põe a mão, não. Hum, esse Ramininho não quer pegar ele, não, hum, é. cara. Outro tem outro. Eu vou aqui. perder, hein? Tem outro aqui. Então, peraí. Hum. aí. Aqui, ó. Achei o bichinho aqui, ó. Tá dando pra ver direito? Tá, nós também tá doendo. É? Tá. aí. Uhum. dedo você não pega, ele fundo É quem Esse, esse trino. Ali, ó. Esse Tá demorando por bosta. Tem quantos mil esse vídeo, hein? 26. O chão vai dar os um Olha aqui, ó. eu pegar tudo junto que vinha. Aqui é. ó. Hum, hum, hum, hum, eu em outro Veio, é é, é, tá aqui ó. Hum. Tranquilo aqui ó, feio aqui. aqui ó. não hum. no meu dedo. Na ponta do meu dedo, tem um. não tem ele, pô. É. E eu não. É. Passamos por cima dele, aí fundei pra baixo Não, agora não tô liso, mano. Bom, agora nós vamos partir com uma outra primeira. Está é muito pequeno Coisa é muito miúda, é, fica difícil até para testar ele Bom, vamos peneirar outro, que vou também encerrar esse vídeo Que já tá com 28 minutos é, e aí, pessoal para se inscrever aí no canal, deixar seu like Agora eu vou mostrar umas pedras aqui do lançamento do pão aqui ó um jaspe, um jaspe muito bonito, aqui tem mais umas na beirada. Mostra um pouco aqui do rei. A água aqui está muito suja. E nós vamos encerrar esse vídeo. E os amigos, é para se inscrever no canal. Deixar o like aí para dar uma força para o canal possa crescer. E uma boa tarde, Maurício Mocó. Fotografar uma pedra bonita, que está aqui, está parecendo um meteorito tão marrom.